Fala galera, vamos então começar a semana de olho aqui nos mercados, Bitcoin, SP500, DXY, vou comentar para vocês aqui tudo que eu estou de olho nesse momento, então não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, extremamente importante, se inscreva no canal, também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e participe também do grupo Telegram, aliás aí novidades de semana, tudo que é importante no mercado, vou estar tá alertando vocês ali também. Do canal de alertas. Então, galera, vamos olhar aqui a sp 500 aqui. ó Faltam quatro dias, cinco dias quase aqui para fechar o mês. A gente está no dia 26. Estão 26, 27, 28, 9, 30, pessoal. estamos cinco dias aqui para fechar. E a gente está aqui fechando o mês. Poderia fechar o mês aqui abaixo dessa região dos 3.770 pontos. né Então a gente estaria fazendo esse pivôzinho aqui de baixa no mensal da sp 500, tá? O Bitcoin, bem similar também. Aqui a gente está uh, no gráfico mensal. Se a gente fechar o mês abaixo dessa zona aqui, ó, dos 19 mil, dos 20 mil dólares, a gente vai estar numa situação complicada para o Bitcoin, tá? Então, esse mês vai ser importante, fechamento semanal, semanal também vai ser extremamente importante, aliás, o Bitcoin fechou o semanal também aqui abaixo né, da, da, da zona que eu comentei para vocês no último vídeo, tá? Então, a situação é bem, tá bem complicada aí, tá? Olhando também a questão do macro aí, realmente a, a, parece que o FED não vai ter jeito mesmo de continuar esse aperto é, monetário, só que eles já estão extremamente apertando. O FED está apertando muito já, tá pessoal. Os efeitos vão ser, vão ser sentidos aí, na minha opinião, mas ao longo do tempo, demor demorando por, pelo menos aí mais, eu diria, mais uns 7, 8 meses que as empresas aí nos Estados Unidos vão começar a sentir né, os problemas aí pela questão da, da falta de... De dinheiro fácil no mercado Como eles tinham anteriormente né? Como você sabe, quanto mais o Banco Central Apertar a, a, a taxa de juros é, Aumentar a taxa de juros mais menos, menos fácil fica de conseguir né, As empresas conseguirem investir Para poder é, contratar pessoas Enfim, tá? Então Uh, todos os indicadores de, de taxa de desemprego, uh, earnings, earnings das empresas nos Estados Unidos vão sofrer nos próximos, uh, uh, no caso, nos próximos 6, 7 meses e os Estados Unidos poderia sim, então entrar no cenário de recessão, tá galera. Acredito que é bem provável, aqui esse gráfico mostrando aqui, eu vou mostrar para vocês o gráfico da diferença do, da taxa de 10 de anos contra a taxa de 2 anos. Ó. Se a gente puxar aqui, estou uh, em escala logarítmica aí, deixa eu um pouquinho... Ajeitar aqui esse gráfico, olha só, a gente está aqui numa região, quando a gente baixa de, de zero aqui, ó, a gente fica no, no, no negativo, isso mostra que os Estados Unidos tá, tem uma chance grande de entrar em recessão. Tá? Todos, todos os cenários aqui, que, ó, quando a gente baixou de zero, a gente entrou em recessão, aqui 89, lá também né, em 2000, 2000, 2001. Né? Então, realmente aqui a gente está num cenário bem, aqui também em 2005, ó, depois de 2008 a gente entrou numa recessão, recessão, um cenário bem complicado aqui para os Estados Unidos. Então, aqui agora, pessoal, a gente vai estar tá numa situação extremamente similar. Isso vai levar aí, na verdade, todas essas, as políticas monetárias vão levar pelo menos aí, na, acho que uns 6, 7 meses para começar a surgir efeitos aí. E quando começar a surgir, provavelmente a gente vai estar tá no, no, no limite já, né? Mas... Uh, todo esse cenário de recessão pode levar aí, os mercados a, a, a caírem bem mais, na verdade. Né? Se a gente olhar aqui esse P500, aqui agora nesse gráfico, tudo isso aqui que aconteceu, essa queda toda aqui, que esse P500 já caiu cerca de praticamente aqui, quase 24, 24%, foi devido né, à questão de o dinheiro, o cash estar tá, mais interessante para as pessoas manterem cash do que comprarem ações. Né? Então uh, isso leva aí, uh, o cenário da SP500 SP cair, né, mas vai chegar um momento que as empresas vão ter dificuldade os earnings das, os earnings das empresas os resultados das empresas vão ser piores e isso vai levar a uma situação ainda mais complicada tá eu estou prevendo aqui com esse pivô de baixa da, da sp 500, esse cenário aqui levando a SP500 aqui ó. a gente não fez essa rejeição dessa, dessa zona aqui de Fibonacci, ó. então pegamos aqui a região de 68. então para mim, eu estou de olho nesse pivô aqui acho que esse suporte da sp não vai segurar tá? essa é a minha a opinião e a gente levaria então para essa projeção que levaria sp pequenos para patamar de 3.000, 3.100, 3.000 pontos aqui, tá galera? Isso aqui, na minha opinião, pode levar então o Bitcoin para casa fácil dos mil dólares. né? Então, por isso eu estou botando as ordens de compra lá pesadas nessas zonas 14 até a região dos, dos 11.800, já estou cogitando botar ordens de compra ali nessa zona lá dos 10.000 dólares, tá? Então, uh... Infelizmente, o cenário é extremamente complicado, tá? Essa é que a gente tem que entender aqui agora nesse momento. Então, eu tô interessado a me posicionar principalmente as altcoins em short, tá? Então, eu tô esperando esses pullbacks nas altcoins que acredito que eles podem acontecer. Uh, as pessoas, tem muitas pessoas que estão interessadas em shortar em altcoins, mas eu estou uh, buscando esses shorts, conforme eu falei na live passada, quem assistiu na sexta-feira, uh, esperando pullbacks dessas altcoins, sub, uma subida né, para poder liquidar mais shorts e eu estar tá entrando novas novas posições. É a mesma coisa para o Ethereum, tá? o Ethereum a gente busca aquela linha de suporte, eu comentei na live sexta-feira, uh, não sei se vou dar tempo de passar o gráfico do Ethereum hoje, mas me posicionar em short inclusive no Ethereum, que eu estou extremamente bearish no Ethereum, tá? Não só graficamente, mas uh, fundamentalmente é, para mim aqui, para agora para mim o Ethereum praticamente acabou, tá, pessoal? Então é isso. Então galera. O uh, cenário catastrófico aqui, tá? É basicamente isso. O que, quando que eu vou ficar bullish realmente com o Bitcoin? Tá? Olhando aqui o gráfico do Bitcoin, o que, que eu estou que que de olho, obviamente? Nessa LTB aqui, tá? LTB bem grande aqui, ó, longe aqui. Tem, a gente teve dois toques aqui agora, estou de olho nesse terceiro toque, né? No diário aqui também, a gente tem uma LTBzinha, ó. Essa LTB aqui agora, amarela em cima. Acredito uh, que deve tá estar pra ver bem aí no vídeo. Então tem essa LTB amarela aqui em cima. Opa, perdi só um pouquinho, que fiz alguma... alguma cometi algum problema aqui, Pera uh, Vamos lá, vamos um CTRL Z aqui. Agora sim, tem essa, essa linha amarela aqui em cima, que eu também estou de olho, né? Nesse, nesse possível rompimento aqui, se o sentimento estiver, uh, no caso de concordando aqui, na verdade, né? tiver a favor, no caso, o sentimento estiver bom, eu vou estar tá ficando bullish com o Bitcoin. Tá? Antes disso aqui acontecer, pessoal, eu vou estar tá me posicionando em shorts, até essa zona aqui dos 21 mil dólares, eu estou me posicionando em shorts no Bitcoin, mas estou acumulando aos pouquinhos no spot, já avisei para você sobre isso, que estou acumulando Bitcoin no spot à medida que o preço vai caindo, tá? Eu acho que a gente está numa, numa zona interessante para acumular Bitcoin olhando o longo prazo e vou fazer isso, né? Porque a gente viu em outros, em outros, em outros ciclos do Bitcoin, a gente fica numa zona... Um, abaixo ali da do valor realizado da maioria das pessoas, né? Então a maioria das pessoas estão no prejuízo aqui agora. Quem está com, com comprou Bitcoin acima dos 21 mil dólares e está todo mundo é, provavelmente em prejuízo, então essa é uma zona que eu estou interessado em me expor mais Bitcoin aos pouquinhos que o preço vai caindo. Tá? Então eu estou com horas de compra escalonadas, é isso que eu estou fazendo aqui agora e buscando short para o Bitcoin, então essa é a minha estratégia aqui, short em futuros. Né? Aliás pessoal, estou também aqui, operando aqui futuros uh, usando aqui a corretora da PrimeXBT, tá? então se você quiser aqui aproveitar esse bônus, clica aqui abaixo no link comentário fixado Tá? Crise sua conta para é muito rápido de fazer, você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus aí, né? se você fizer um depósito legal, você ganha 7% do seu valor de depósito em margem adicional para você operar na corretora. Tá? Qualquer dificuldade, você pode então falar comigo aqui, eu estou à disposição para ajudar todos, todo mundo aqui, tá? só basicamente mandar uma mensagem aqui para mim no é, Telegram. Que eu ajudo você, se você tiver dificuldade, para pegar esse bônus aqui de depósito, tá bom? Então, dá uma olhada de dinheiro para mim, se você vai gostar, com certeza. Então, eu estou buscando esses shorts na, no, no Bitcoin aqui, para as altcoins também, tá galera? Então, vamos olhar aqui no detalhe exatamente o que eu tô fazendo. Ah, só mais um ponto aqui, antes de eu entrar no, no, no, nos, nos detalhes aqui do Bitcoin. Ah, DxY, galera, olha só isso aqui, o DxY está no topo desse canal aqui, ó. É basicamente, tocando o topo desse canal, é impressionante que eu estava interessado realmente nessa região aqui, quando, o Bitcoin, quando a DXY tocar, em ficar mais interessado, mais bullish com o Bitcoin, tá galera? Mas tá me parecendo aqui que o DXY vai pegar essa projeção de Fibonacci que eu estou de olho aqui agora, ó, tá? Então, isso aqui, ó, a gente fez esse pivôzão aqui, ó, histórico, na verdade, né? praticamente aqui durante, desde 2014, ó, a gente rompeu essa zona de resistência. E o DXY, para mim, vai, parece buscar esse primeiro alvo aqui, que já está buscando a região dos. dos cento e, deixa eu ver aqui, 116 E segundo alvo aqui, pessoal, tá? Poderia o DXY buscar a região dos 123, que é esse, topo, esse topinho e retestar esse topo aqui próximo, tá? 120, 123. Então, galera, é impressionante, tá? O dólar realmente está muito forte perante as outras moedas. A gente vê os outros países numa situação econômica bem ruim, é, Europa, é, Japão, enfim, eles não conseguem aumentar a taxa de juros é, tanto quanto os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tem uma. uma uh, ainda está com, com o mercado de trabalho aquecido, está tudo bem lá, mas essas. É, conforme eu falei para vocês no começo do vídeo, esse cenário vai mudar à medida que as empresas aí, e, sentirem né, o, uh, os problemas né, do, com o aumento da taxa de juros, tá bom? Então, deixe aqui, é, extremamente uma região que eu estaria interessado ficar bullish com o Bitcoin, mas é, devido à situação que a sessão toda do macro aí acredito que a gente vai ter um uma, um cenário mais bearish prolongado, tá? Então Vamos olhar aqui agora, então, o que eu vou fazer em relação ao Bitcoin, galera. Tá? Bom, em relação ao Bitcoin aqui, conforme vocês já, já sabem, né? eu, eu comentei para vocês sobre, sobre esses, essas... Uh... Vou até puxar um gráfico mais limpo aqui, Você eu um gráfico mais limpo do Bitcoin, vamos lá. Aqui, galera, só. Então, o Bitcoin aqui, ele, ele não chegou nessa região, nem na região de 50% dessa retração Fibonacci aqui, olha lá, ele foi buscar essa região rejeitou. Então para mim aqui a gente já tem um cenário de death cat bounce, né? Então foi aqui nessa região de Fibonacci, rejeitou. Para mim a gente vai fazer um fundo mais baixo aqui dessa região dos 17 mil dólares, tá? É o cenário mais mais mais provável. E também que a gente teve esse esse pump aqui também do Bitcoin, eu comentei para vocês, né? A gente também fez aqui um cenário de death cat bounce, né? Então aqui a gente fez, buscou exatamente, ó, exatamente a região de 68. Né? É, então aqui a gente fez o Standard Dead Bounce, já figue, fizemos um fundo mais baixo, né? Então eu estou de olho aqui realmente para fundos abaixo dos 17 mil dólares para o Bitcoin, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui por que também, olhando aqui a, os, a liquidez do Bitcoin nesse momento, tá? Então vamos passar aqui para o High Block. Primeira questão aqui, ó: vamos olhar os pools de liquidação da, da BitMEX aqui, até a região dos 20 mil dólares. Temos pools de liquidação da BitMEX aqui para os shorts, tá? Então estou de olho aqui para me posicionar mais pesado em shorts nessa região. E aqui também, região 17.800 pode ser uma zona interessante para fazer aqui. Inclusive, eu estou com ordem de compra no spot aqui para o Bitcoin nessa zona 17.800 tá, galera? Sem stop mesmo, compras para poder ir acumulando Bitcoin a longo prazo. tá Basicamente isso aqui. Uh, mas para realmente para o Bitcoin, estou interessado em shortar pesado nessas regiões. Mas já estou postando antecipadamente em shorts em regiões mais, um pouquinho mais abaixo, tá, pessoal? Olhando aqui os hitmaps de liquidação da, da Binance, a gente pode ver aqui... ó Aqui é o 12 horas, a região que 19.600 que tem bastante liquidez. Depois só ali na região dos 20.700 20, aqui, 12 horas. Mas está formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 15 mil dólares, tá galera? Isso aqui me preocupa, tem muita gente que está interessada, achando que vai ser um fundo para o Bitcoin. E se posicionando em longs aí, né? Isso no, caso, vai, é, isso no caso vai fazer aí, realmente pode fazer o Bitcoin, pode fazer o Bitcoin no caso... A corrigir bastante para poder pegar essa liquidez lá abaixo, né? Olhando aqui então, sete dias, que fica um pouquinho mais claro para gente, ó, a região aqui dos, dos 15.200 dólares, bastante liquidez, extrema, muita liquidez nessa zona sendo formada, tá? Então aqui no curto prazo a gente tem os 8.400 e também 17.200, e a região dos 20.700 aqui, ó, essa zona dos 19.720 mil dólares tem liquidez aqui para o Bitcoin. Eu estou interessado aqui em fazer exatamente isso. Então, me posicionar meus shorts aqui nessas zonas aqui acima, quanto mais o o preço subir, mas eu vou estar shortando o Bitcoin, tá? Eu só vou me desfazer de short caso a gente romper a região lá dos 21.700, né? É, com o sentimento ali, no caso, melhorando, mas eu vou estar com o meu stop provavelmente proporcionado ali, né? Uh, e gostaria de ver o Bitcoin rompendo aquelas LTBs que eu comecei, comentei para vocês aí no começo do vídeo, tá? Olhando aqui também os... Uh, um mês aqui, tá galera? A gente pode ver então que essa zona aqui dos 16 mil para baixo que tem bastante liquidez formada Também essa zona aqui dos 8 mil dólares né então, E acima aqui ó, essa zona dos 21 mil dólares que a gente pode ter o preço voltando aqui a subir para liquidar esses shorts antes do preço uh, continuar caindo, tá, galera? Infelizmente o cenário está extremamente péssimo para o Bitcoin aí, para os ativos de risco, né? Não tem o que fazer, mas eu tô bullish Bitcoin em longo prazo. Acredito que é um ativo impressionante. Quem aproveitar? Essa oportunidade que o Bitcoin vai dar e está dando já nesse momento, acredito que vai fazer excelentes investimentos no longo prazo. Muita gente vai se aposentar aí, se fizer compras, boas compras do Bitcoin aí nesse, nesses próximos 12 meses aí, tá ligado? 6 a 12 meses aí, tá? Então a gente vai ter para semana algumas coisas importantes acontecendo aqui no site da invest.com, botando aqui o calendário econômico. A gente vai ter no dia 27, se não me engano, aqui vai ter o Paulo também falando, que é amanhã, na verdade, né? O Paulo vai falar algumas coisas aqui também. Tá? Uh, vai ter também aqui divulgação do, uh, aqui do produto interno americano aqui lá no dia, vai ser no dia 29, né? então vai ser quinta-feira pessoal, vai ter divulgação do, do, do produto interno americano aqui, vamos estar tá acompanhando isso aqui tudo junto, né? a previsão aqui na verdade é de, é de, é, é de queda aqui, tá então realmente o é um cenário terceiro trimestre praticamente de queda aí, é pro, pro produto que era americano. Então, galera, pra mim é um cenário claro de recessão dos Estados Unidos aí que vai entrar cada vez mais forte, tá? Então, basicamente o que tem pra vocês no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou aí, deixa aquele like pra apoiar, se inscreve no canal, ó, participe o Telegram. Vou deixar aqui como operar na PrimeSBT e também na Bybit, Todas as corretoras estão no bônus e. Quem estiver pegando esses bônus aí, operando as corretoras, vai, eu vou criar esse grupo VIP aí para você poder ficar mais próximo, porque no Telegram eu não consigo responder as dúvidas de todo mundo, tá? Então eu vou criar esse grupo VIP, quem for aí, quem estiver uh, usando aqui pelos os links do canal, tá bom? Então vamos lá, a gente se fala em breve aí, qualquer novidade eu volto aqui no YouTube. Um abraço!